Olá, eu sou o Afonso Ferreira, sou um especialista em comportamento humano, e o nosso maior inimigo é o nosso subconsciente, é ele que não deixa com que eu faça as coisas que eu quero fazer, quero fazer um regime e ele me atrapalha, não deixa eu fazer, quero estudar e não consigo, todas aquelas limitações que tem vêm do subconsciente, e além disso ele traz outras, ele traz assim, por exemplo, se você tem dificuldades de tomar a decisão, se você né, é indeciso, se você percebe que você não prospera, se você tem estabilidade emocional, uma hora está com raiva, daqui a pouco você chuta o pau da barraca, você incomoda as outras pessoas, tem dificuldades de relacionamento, tudo isso vem do nosso subconsciente. E eu tenho uma boa notícia, porque é possível anular isso, é possível a gente prosperar, a gente amar e ser amado. E se você deseja isso, entre em contato conosco, você vai aprender a ter uma vida inteira, íntegra feliz. Entre em contato conosco e você poderá também se beneficiar disso. Um grande abraço.